Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Hoje tem é, um vídeo especial porque a gente vai lá no mercado. Ó, o Isaac tá ali. é Isaac? Isaac tá ali, não dá pra ver. Bom, a gente vai lá no mercado porque eu vi no jornalzinho que vai ter... Ai, tava lançando. Vai ter produtos, alguns produtinhos brasileiros e eu quero ver o que vai ter realmente né, que às vezes tem, mas não tem. E mostrar pra vocês os produtinhos que eu encontrei do Brasil, assim, é um achado mesmo, porque gente, é muito difícil você achar qualquer coisa assim do Brasil facilmente. Você sempre acha algo parecido nas lojinhas árabes, em outros lugares, nas chinesas, ou nas lojinhas tailandesas, mas coisa brasileira mesmo é mais difícil de achar. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu achei aqui no mercado. Já curte o vídeo aí para dar aquela força e se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Esse é o um mercado aqui que tem os produtinhos brasileiros. Ele sempre tem produtos de outros países, né? E essa semana, que eu vi lá no Jornalzinho, vai ser aqui do Lidl. Então, vamos ver. E aí, Isaac, você quer uns produtinhos brasileiros? O que você vai comer? O que você vai comer? E o Simon tá ali, dirigindo. Ele também sempre se empolga quando tem produtos brasileiros, apesar de não comer quase nada. E o Isaac também. O Simon se empolga por mim. Yeah, really? yeah. <risos> oh, alguém ali já, já comprou uma coxinha <risos> O Simon já viu no carrinho Vamos lá ver o que tem no mercado de hoje Gente, gente, já posso ver aqui, ó Café, pilão Essa é a área Café pilão Não vou comprar porque eu não tomo café, mas realmente vai ser aqui. Farofa. Yeah. 25. Não vou conseguir fazer esse troll. Você tem um farofa Você tem um problema. Não temos aqui Não Sazon vou pe... não, Sazon uso temos paçoca que eu adoro Paçoquita. vamos comprar também Paçoquita. e tem sequilos é clássico de leite e de coco leite de coco tem também é, mate mas essa é mais para sul, né? Sim, feijão. Ah, derrubou muito. A... É muito difícil achar feijão aqui. Mas esse feijão é muito grande. Eu não gosto. Então, não vou comprar. E o preço aqui é um preço que eu geralmente compro. Porque ele é menor. que é o então que eu gosto. E que mais que tem? Tem também a cocada cremosa, gente. Eu nunca comi. Posso comprar uma para de coco queimado. Esperar experimentar, né? Essa cocada. Vou pegar uma. Pronto, eu vou pegar e vou mostrando aí o que tem de mais. Gente, já peguei aqui, ó. Alguns coisinhas. São achados, tá, gente? O que temos aqui? Coxinha. Coxinha. Será que é boa mesmo? Eu tenho que escrever. É Coxinha. Coxinha de... É um pouco rir, porque é Chouriço, como like calabresa. É yeah, yeah. estranho esse sabor, né? Mas a gente Fon pode testar. Vou pegar um e pão de queijo. queijo. Vamos um, pão de queijo. Vamos testar. 20 carões. Vou pegar o pão Fontejo. de queijo e. O que mesmo I think it's the same a eu peguei lá uma coxinha e um pão de pão. Eu vou pegar dois pão de pão. Gente, também tem umas empanadas aqui, ó. Empanada de atum, carne e vegetais. Mas isso eu, a gente não come muito. É mais México, sei lá, pelas partes. E aqui é mandioca. Mandioca palito, eu vou comer né? Para dar pizza, porque eu não gosto. Onde precisa fechar mandioca? Só nas lojinhas dos. Lojinhas do eu não E mandioca. É isso. Serveixe de maracujá. Serveixe de manacujá. Eu não vou comprar, não. Muito Diet. E temos aqui alguns sorvetes de doce de leite, de limão e abacaxi. Acho que é isso. Legal, né? Gente, comprei as coisas. E aí eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. Eu vou mostrar pra vocês cada coisinha que eu comprei e quanto que eu paguei em cada produto. E comparar com o preço do Brasil. Então, assim... Foi carinho as coisas, porque aqui nada é barato. E eu não comprei tudo que tinha e a gente não achou tudo que tinha também, que tava no jornal. Gente, cheguei aqui em casa com os produtos e vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei e quanto que deu. Eu mostrei lá no carrinho, mas aqui eu vou mostrar separadamente e fazer alguns comentários sobre. Então vamos lá. Primeira coisa que, que eu peguei... Foi a farofa. Gente, eu amo farofa. E essa para mim é a minha favorita. Que é a tradicional da Yoki. Não é propaganda. É, se a Yoki quiser me patrocinar também, ela pode. Porque eu amo uma farofa e como farofa com tudo. E leva essa farofa, tipo, nas minhas viagens todas, eu sempre levava farofa junto comigo. Então, essa é a farofinha Yoki. Que... É, eu comprei, ela custou, vamos ver aqui quanto foi, caçava mel, que é o nome da, da farofa aqui, 25 coroas, eu vou deixar aqui embaixo quanto que é em real esse valor, mas aí é em torno de 20 reais, então é bem caro, se você for comparar com o preço que se paga no Brasil por um pacote de farofa desse, é, comprei só um, mas eu já tenho também uma em casa eu comprei mais para mostrar pra vocês. E o Simon deixou o menino aqui e ele tá chegando pra destruir aqui a minha, o, meu o meu vídeo. <risos> vem, vem cá. Olha lá você lá no vídeo, ó. Olha lá, lá, o Isaac, Isaac. Olha lá você. Aí, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. olhando as coisas no chão, nariz correndo, nariz com ranho, hum, tá com cocô. Meu Deus, o pai desse menino precisa cuidar dele. Né? Tá vendo, gente? Por isso que é difícil eu gravar vídeo. Não consigo mais gravar vídeo, porque eu simulago o menino aqui. Sim, mano. Continuando aqui, depois, né? Gente, eu comprei também dois pacotinhos de pão de queijo. Eu já achei pão de queijo aqui. Tem uma outra empresa de brasileiros que fazem pão de queijo aqui. O pão de queijo deles é bem gostoso, mas eu achei um pouco mais caro. Esse aqui foi... O pão de queijo foi 20 coroas, que aí é em torno também de 15 reais. Eu vou deixar o preço certinho, para não errar. E esse é realmente do Brasil, receita tradicional brasileira e... E é um desses industrializados, né? Mas eu vou provar, eu vou assar, e aí eu vou fazer um vídeo também mostrando o, se é bom, se o sabor dele é do pão de queijo de verdade. Então, o outro pão de queijo que eu comprei, ele é gostoso também, só que ele é um pouquinho mais caro, ele é 25 o pacote, e esse foi 20. Eu comprei dois desse, desse pão de queijo, porque eu ouvi no grupo lá de brasileiros aqui na Dinamarca, que esse pão de queijo aqui, ele é gostoso. Então, eu acabei comprando dois aí, só para garantir, né? E, claro, eu acho que vai ter outros dias, pelo menos essa semana. Dá para ir lá e comprar mais, se eu quiser. Outra coisa que eu comprei, que a gente tem no Brasil, né? Que faz um tempão que eu não como, nem comi lá. É esse sequilhos, o clássico de leite. Eu comprei para provar só e pra ver realmente se é gostosinho, né? E esse daqui foi 15 coroas, um pacotinho desse, desse, desse, desse aqui, 15 coroas. Eu acho caro, tudo aqui é caro, bolacha, bolacha recheada, doce, chocolate, é que é bem caro. Então, assim, 15 coroas para mim é bem caro. Outra coisa que eu comprei é essas mandiocas em palitinhos, acho que elas já vêm cozidinha e tal. Que é só, acho que, fritar e ou assar, né? E eu acho que vou fazer pro Isaac, acho que ele vai gostar de comer mandioca assada. Então, mandioquinha. Mandioquinha não, mandioca, né? Tem mandioquinha também e tem a mandioca. Eu queria achar mandioquinha aqui, seria perfeito. Não tem aqui. E ele tá chegando de novo, simulagou o menino aqui de novo. é meu Deus. Segura esse pra mamãe, segura. Segura esse aqui, ó. Pronto. Gente, comprei também esse feijão, que é o feijão preto. Geralmente, é o feijão preto que eu compro aqui. Eu comprei o outro uma vez, não gostei. Tava com gosto de velho, sabe? E espero que esse aqui esteja gostoso. É o feijão preto, eu faço normal mesmo. Porque aqui não tem o feijão marrom. Tem, eu mostrei no que tem no mercado. Vocês viram, eles são muito grandes. Eu não gosto de feijão grandão. Então, eu acho que... O feijão menor é mais gostoso, então eu compro sempre do preto, que é o que eles têm aqui, é, do feijão preto. Esse feijão acho que não é do Brasil, parece que é mais é, para essas bandas do México, mas enfim, acho que vale que é um feijãozinho, a gente vai provar e testar se ele é, é bom. Tem um que eu compro aqui orgânico que é bom, tem um que não é bom e vamos ver se esse é bom. Outra coisa que eu comprei, essa cocada cremosa. Na verdade, eu nunca comi cocada cremosa, nem no Brasil. Então, é a primeira vez e é de coco queimado. Acho que parece um quebra-queixo, né? Ó. Coco queimado, vamos ver se foca. Acho que não vai focar, não. Enfim. É... Acho que deve ficar gostosinho com pão, sei lá, com a colher mesmo, comer. Então, vamos provar e ver se é bom. Ah! O preço do feijão foi 20 coroas, as coisinhas estão tudo nessa faixa, né, de 20. É... E a cocada foi, é, a cocada foi caro, 29, quase 30 coroas, é caro para mim, eu acho caro. E por último e bem importante que eu amo de paixão, que é, é o ouro. No Brasil, o ouro do brasileiro é a paçoquinha, gente. Não sei se vocês gostam, mas eu amo paçoca. Eu tenho um pouco lá no apartamento. E para quem não sabe, a gente tá no verão aqui na casinha de verão. Que a gente fica aqui na nossa casinha de verão. E eu comprei aqui a paçoquita. E essa é a, é a melhor. Né? Não é propaganda também, mas se a paçoquita quiser me patrocinar fora do Brasil, eu também... Tô aqui para fazer propaganda se quiser. Mas não é propaganda, eu só gosto mesmo e é o que eu comprei hoje e é a original. A paçoca eu acho que também foi cara. A paçoquinha custou 35 coroas, muito caro, muito caro. 35 é em torno de uma... Apesar que no Brasil não é barato a paçoca se você comprar ela dentro de... Desse, desse, na embalagem assim, numa caixa, né? Se você comprar, não, não sai barato. Então, mas eu vou comparar com o preço do Brasil e aí eu vou colocar para vocês. E 35 coroas para mim é caro. Ah, o valor da compra deu 204 coroas. Só isso que eu comprei deu tudo isso, que dá em torno de 149, 150 coroas. Ah, eu vou deixar aí certinho quanto que deu o valor total. Em, em real Então, assim É uma compra cara, não foi barato é, Mas são coisas que eu compraria No Brasil, porque eu vou comer Então, tinha mais Coisas lá, que, né Tipo empanadas Tinha, ah Tô esquecendo de outra coisa Peraí Esqueci, gente, ó Comprei coxinha também A coxinha essa coxinha é meio estranha, que tá escrita aqui que é de frango com chouriço. Chouriço é tipo calabresa, né? Se você for pensar, mas eu acho que não é o mesmo sabor. Então, eu não sei se ela é boa, eu vou também fazer ela e provar num vídeo pra ver se realmente vale a pena. Então, no vídeo do pão de queijo e da coxinha, eu vou provar juntos e aí a gente... Vai ver se é bom. Aí dá pra comprar mais vezes, né? A coxinha custou 20 coroas. 20 coroas por algumas coxinhas pequenas. Então, vem... Acho que deve ter umas oito coxinhas aqui. É isso. Ó, coxinha. Que, gente, é um achado mesmo. Essas coisas, você achar aqui na Dinamarca, assim... É muito especial para quem mora fora, para quem vive num país por muito tempo e, e você encontrar coisas do seu país, é muito emocionante, é muito legal e é muito gratificante você saber que tem algo do seu país e que outras pessoas também podem experimentar, elas podem provar para saber se aquilo é bom ou não. Claro que elas precisam, às vezes, saber como que faz, como que é, usa, né? Por exemplo, a farofa, muitas pessoas acham que a farofa é só, tipo, como fala... Farinha de rosca, né, que é pra você empanar as coisas. E a gente não, a gente come farofa com, hum, com a colher se deixar. Então, assim, é, é só saber usar, né, saber incrementar no prato que fica gostoso. Então, encontrar coisas do seu país é sempre muito legal. Então, é, você que mora fora, deixa aí nos comentários como você se sente. Se você mora aqui na Dinamarca, já achou algum produto brasileiro e qual foi a sensação né, de ter encontrado esse produto, deixa aí nos comentários, tá bom? E se alguém já experimentou, algum gringo já experimentou, é, vai ser legal ouvir de você também. Ah, e se você não viu o vídeo dos gringos experimentando comida brasileira, o jeito deles experimentando, os dinamarqueses são bem é, enjoados, né? Mas assim, o vídeo ficou legal e espero que você goste também, então vai lá ver. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal e também é, de comentar, de até é, compartilhar esse vídeo para outras pessoas para que elas encontrem aí no mercado é, esses produtos brasileiros. Foi no mercado Lidl, que é um mercado é, alemão aqui na Dinamarca. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!